Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje para testar uma receita caseira com vocês. Assim que vocês já viram aqui no canal, eu já fiz a receita do amido de milho, a hidratação com amido de milho. E hoje a gente vai testar a hidratação com tapioca. Elas são muito parecidas, tá? Elas têm a mesma ideia de funcionamento. Ambas funcionam tanto para cabelo cacheado como para cabelo liso. A única diferença é o resultado em cada um dos fios. Meu cabelo é liso, então o resultado para mim vai ser de um cabelo mais desmaiado e uma hidronutrição. Por quê? Porque a farinha de tapioca ela tem vitamina B9 e vitamina C. E além disso, a farinha de tapioca é rica em carboidrato, o que ajuda a dar uma umectada nos fios. Esse processo é conhecido como hidronutrição, porque além de hidratar o cabelo, ele devolve um pouco dos nutrientes. Então, a gente vai testar aqui juntas hoje. Eu vou fazer o processo todo com vocês, assim como no amido de milho, tem que dar uma cozinhadinha. E usar um creme hidratante como apoio, porque só o gel da tapioca ou do amido, ele não penetra no fio. Então, tem que usar um outro creme como base como condutor desses nutrientes e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Então, o que a gente vai fazer? Eu peguei aqui a tapioca essa aqui é da tarta que tava mais barato então pode ser qualquer uma eu vou abrir ela pra botar no potinho e a gente vai usar duas colheres de tapioca dessa colher de sopa pra um copo d'água Vou botar aqui na, na leiteirinha. Fogo bem baixinho. E... Vamos mexer. Tá começando a pegar o ponto. O ruim de como é a primeira vez que eu tô fazendo, eu não sei se ele vai engrossar mais que isso. Eu vou desligar porque eu acho que tá bom. Tá mostrando o fundo, sabe? Tipo ponto de brigadeiro. Então, eu vou tirar daqui do fogo. Eu tenho este potinho, que é o meu potinho velho de guerra, que eu faço todas as hidratações da vida com ele. Então, eu vou botar ali dentro, pra esfriar. Eu vou botar o máximo que eu puder. Deu muito, rendeu demais. Eu acho que isso aqui dá tranquilamente para eu usar tipo umas cinco vezes, mas não é o objetivo, não né? é fazer os único. Então eu faria menos quantidade, mas eu vou deixar esfriando. Enquanto isso eu vou tomar banho e lavar meu cabelo só com shampoo. Peguei esse potinho de vidro para fazer a mistura, acho que vai ser mais fácil. Então vou botar aqui dentro. Um pouquinho. No creme hidratante. Bem pouquinho mesmo. Um pouquinho da, do nosso gel de tapioca, porque isso aqui virou um gel real. Então, vou pegar aqui. E olha, tá bem cremoso. E um pouco do nosso gel. Tá? Umas três colheres. Aí eu vou misturar aqui dentro. Eu tô tentando não sujar minha mão. Mas já sujei. Então. Vou misturar. E vou aplicar no meu cabelo. Eu acho que isso aqui já vai dar suficiente pro meu cabelo inteiro. Então vai sobrar muito e eu vou dar para as minhas tias usarem no cabelo delas. Eu vou ficar 20 minutos com isso aqui no cabelo, lembrando que é para fazer coque baixo e sempre aplicar só da orelha para baixo. Nunca aplicar produto de cabelo de hidratação na raiz, nunca. Então, sempre da orelha para baixo. E eu vou esperar agora, então dar o um tempinho e aí eu volto a enxaguar e mostro o resultado final para vocês.